Não se lembra mais nada de pesca? N nada. Quantos anos você tem? 65. 65 meia, meia cinco. Meia cinco só? Só. E quantos anos de Búzios? Quantos anos de Búzios? Nascido e criado em Buzi. <risos> Filho de buziano também? Filho de buziano. Tudo isso? Tudo isso. E pescou muito? Muito. Pesquei 45 anos. Só? Só. Por que que parou? Parei porque já me aposentei. O que, que mais você pescou nesses 45 anos aqui? O que, que eu mais pesquei? É. Tudo com terraça de peixe, eu pesquei. É. Tudo com terraça de peixe. O que mais de. Qual era o peixe que tinha mais aqui em Bozo? Aqui em Búzio, aqui em Búzio, eu pesquei mais, foi pargo, mas pro o rio, no meu tempo, eu pescava muito atum homem pescar muito atum, pesca... uma pescaria que eu gostava muito, era A... o atum. Onde que tinha atum? O atum era daí da Barra do Rio para fora, dali 45, ali umas 80 milhas, 60 milhas, fora da Barra do Rio. E o Pega... pescava lá e trazia o peixe para cá? Não, não. O... esse peixe já ia para exportação, ele já ia para fora do Brasil, já ia para Argentina, já ia pápica e é para que esse canto lá ganhei muito dinheiro com isso muita raça de dinheiro que eu ganhei tudo que eu tenho é feito da pesca e o que que o senhor tem hoje hoje eu tenho duas casas muito boa moro numa na outra lugo a outra lugo e com a minha aposentadoria dá para viver bem e o seu pai também trabalhava na pesca trabalhava seu avô N minha, meu avô, meu, meu pai, tudo trabalhava na pesca. E seus filhos? Quantos filhos tem? Eu sou pai de dez filhos. Nove, nove menina e um homem, mas não trabalha na pesca. Eu sempre tirei ele fora da pesca, porque aquilo ali é uma, uma vida ingrata. É boa, ganha dinheiro, mas é uma vida ingrata. Quando é muito temporal, a gente vê a morte na cara. Então, eu não quis que meu filho erguesse essa profissão. E ele faz o que? Ele, hoje ele hoje é... Ele é segurança. Ele é segurança, ele trabalha de segurança. E eu mora aqui também, Moços? Ele não, ele mora no Rio, na minha casa lá no Rio. Ah, também tem casa no Rio? Tenho casa no Rio também. Quer dizer que a pesca foi uma grande fonte de riqueza? De renda, foi uma grande fonte. E a vida aqui em Bozo? Você pescava, vinha para cá, voltava para o mar? Eu trabalhava aqui, levava 4, cinco dias viajando. E quando chegava, dava o descanso à minha tripulação de 4, 5 dias. Aí depois, batecia o barco e saía outra vez. Qual era o barco do senhor? Venâncio Melo. E qual era o tamanho dele? Ah, era uma faixa de uns 12 metros. Quanto, qual, qual era a quantidade de peixe que dava a carga dele? A carga dele eram 8 toneladas. E aqui, a vida sua aqui, como é que era a vida aqui em Buso quando você era jovem, quando começou na pesca? E, rapaz, minha vida aqui em Búzio, aqui quando na época da minha mocidade, era uma vida muito triste, uma vida muito de fome, passava muita fome aqui em Búzio muita fome, eu, minha família, minha mãe, meus irmãos, a gente passava muita necessidade mesmo, antigamente. Hoje em dia não, hoje em dia tá uma maravilha isso aí, ó. É como se vê aí, tá uma maravilha isso aí, ó. Em qualquer lugar a gente ganha dinheiro aí. A gente passava fome comia o quê? É, a gente comia o quê? Comia peixe. Fazia peixe, comia peixe. E a gente só comia arroz feijão só sábado e domingo no tempo da minha mocidade, né? no tempo que eu era, garotão, eu era garotão, agora depois que eu saí, fui trabalhar, saí daqui com a idade de 14 anos, fui trabalhar no mar, aí foi onde eu conheci o rio, foi onde foi melhorando as coisas. Né? E aqui quando tu era garoto, até os 14 anos de idade, tinha escola pra você? Não, a escola sempre teve, né, a escola sempre teve aqui. E era boa a escola? Boa. Boa. Não, não aprenderam mesmo quem não quis aprender. Mas a escola era boa. E a saúde, como é que era aqui? Ah, de primeira era difícil a pessoa ficar doente aqui, né? Era difícil. Agora não, agora é que qualquer coisinha é médico, qualquer coisinha é médico. E o. E vocês tinham. Assistência médica, tinha hospital, tinha posto de saúde? Não, aqui antigamente não tinha nada disso. Isso veio... Isso veio agora, depois que... Que municipou? Que, que municipou... Aqui o lugar foi que, que veio o posto médico, Veio a saúde. É que veio E aí o... A emancipação foi boa para Búzios? Bom, para mim tanto faz, como para muitos foi muito boa né? a emancipação, foi muito boa para muitos. Agora para mim tanto faz, tenho minha casa, pago meus impostos, hum. isso é importante, né? Isso é importante. E a qualidade de vida do buziano melhorou quando... Melhorou muito, hum? melhorou muito, depois que... Depois que vê esses turistas para aqui, para Bozo, a alma de Bozo parece que nasceu outra vez. né? Teve muitos pescadores aqui que não foram mais nem pescar por causa do, dos turistas. Por causa dos turistas que pescador aqui em Bozo acabou. Pescaria aqui de Bozo acabou. Pescaria assim, de sair, Ficar aí 10, 15 dias aí trabalhando no mar, e isso acabou. Isso aqui acabou. Só vê que os barcos que tem aí, é todo barco de passeio aí, ó. Barco de pesca mesmo, só não vê ninguém. E aí é barco aí, ó, de, de passeio aí, para passear. E o... Me diga uma coisa, a Búzios se emancipou, o Mirinho foi o primeiro prefeito, né? O Mirinho foi o primeiro prefeito daqui de Búzio. É, eu não tenho que reclamar dos mandatos dele. Eu não tenho que reclamar dos mandatos dele. Tenho que reclamar desses mandatos aí agora aí, ó. Esse mandato agora aí, poxa, porque tá tão um absurdo é isso. A gente, para marcar uma ficha, tem que sair de casa de madrugada para poder conseguir marcar uma ficha. Ficha médica. É ficha médica. Ainda chega lá e ainda tem que, que botar o dedo lá, não sei aonde, lá. Se a gente estiver doente em casa, a, gente, a, a nossa esposa não pode marcar a nossa ficha. E antes o com o Mirim, como é que era? Não, antes com o Mirim a gente saía, podia, podia sair de casa até 7 horas que chegava lá, mas tinha ficha para poder marcar. Hoje o senhor chega lá, é uma diplomacia muito, sei lá como é que é aquilo lá, não sei mesmo, não posso nem te explicar. Diz é que, que foi Mirim que construiu essa cidade? Foi, foi Mirim. Uhum. Mirinho levantou o Bozo. Bozo, num tempo que Mirinho.. O primeiro mandato de Mirinho, ele endereitou muita coisa aqui. Ele levantou o Bozo, né? Foi um mandato muito bom, um mandato que todo mundo gostava, todo mundo já sorria quando pisava na cidade. E era uma cidade que, uma cidade de turismo, né? Uma cidade que ele procurava manter no. No respeito dele Enquanto ele era o prefeito Agora vamos ver, né? E agora, como é que tá? Agora? Agora não tem nem graça Eu vou falar nada disso aí, não é, Melhor deixar quieto Porque senão O bicho vai pegar ah, Antes tinha abundância de escola Como tem para os seus netos hoje aqui? Antes não Antes não, ontem a escola aqui no meu tempo era o prefeito de Cabo Frio, que antigamente era tudo Cabo Frio, né? E alugava era casa aí, tinha as casas alugadas para a gente estudar, né? Tanto aqui como no Manguinho, como em Búzio. Era só casa, não tinha colégio. A, a primeiro, o primeiro colégio que fez foi em Búzio. O primeiro colégio que fez foi em Búzio. No Manguinho não tinha, não. O pessoal que quisesse estudar tinha as casas para a pessoa estudar. E agora? Agora não. Agora Mirinho fez, fez colégio em tudo quanto é lugar aí. Todo lugar, de búzio a rasa, tem colégio que Mirinho fez. Tem colégio, tem creche, tem tudo. Posto de Saúde também? Muito posto de saúde. O posto de saúde que ele, ele fez foi um, uma maravilha para os pessoal aí, né? Foi uma maravilha. Uma maravilha. E funcionava? Funcionava muito bem. O Mirinho, as coisas andavam tudo em ordem, tudo direitinho. E o hospital, foi quem que fez? O hospital Mirinho começou e Toninho terminou. E depois com o Mirinho funcionava o hospital? Funcionava, funcionava, funcionava, era uma maravilha. Na saúde, na saúde, Mirinho é 10. Na saúde, Mirinho é 10. Ele nunca deixou a saúde a desejar, tanto ele como o Toninho, né? Os dois, o governo dos dois, a saúde era 10. E agora? Agora, meu Agora, como o senhor vê aí, eu não sei como ainda não parou a saúde aqui em Búzica, em Cabo Frio parou, né? Cabo Frio não tem mais nada, Cabo Frio parou. Hoje eu tô lá com o um exame lá para liberar o exame e até hoje não tem notícia de nada. O que falaram para mim é que esse exame é muito caro e não pode, não pode liberar o exame não. Oh, me diga uma coisa, como é que era Búzios na sua época de garoto Olha, e Búzios hoje? Na, na minha época, época de avô. Na época do, do garoto, isso aqui era tudo roça, nem luz não tinha. Nem luz, nem asfalto, não, não tinha nada. Isso aí era. só aqui não. Só que era um lugar que parecia coisa que nunca, nunca pensava em chegar aonde chegou. Você não imaginava quando era garoto? Nunca, nunca imaginava. Por isso nós perdemos muitas terras aí, ó. Nós perdemos muitas terras. Porque os espertos chegou e apanhou. Tomou conta. E agora? Agora, <risos> já botemos advogado, já botemos isso, já botemos aquilo para ver se consegue apanhar, mas não apanha mais. Não dá para poder apanhar, né? Não dá, porque os espertos chegou e apanhou mesmo e acabou. Tem dinheiro, o pobre não tem dinheiro, é isso aí que funciona aqui, é isso que funciona. Mas a vida melhorou? Mas a vida melhorou muito, a vida melhorou muito, assim, em termos de, de tudo, melhorou tudo aqui. Até o trabalho aqui em Búzio melhorou muito, muita coisa mesmo, que os pessoal saíram daqui para ir trabalhar fora, Aí já viu. Agora é o contrário, né? Agora é o contrário. <risos> e o que você acha desses argentinos, desses gringos aqui em Búzio? Olha, rapaz, esses argentinos, esses gringos, é... foi bom que ele trouxe vida pro povo de Búzio, ele trouxe emprego pro pessoal de Búzio, né? É... Tudo agora... É muita posada que tem, qualquer lugar aí, agora tem serviço para os pessoal de buso trabalhar, né? Então eu não posso dizer que eles vieram bagunçar o lugar, que não vieram. Eles vieram dar vida o lugar, né? Porque em qualquer lugar agora tem emprego aí, para a gente trabalhar. Quem quer trabalhar, né? Quem é novo, quem quer trabalhar, não falta serviço, eu acho. Porque é o seguinte, só senhor numa posada, pede um emprego, não tem, mas vai na outra, pede, às vezes tem. Então a pessoa não trabalha se não quiser. E eu não, não acho que eles invadiram o Búzo, não. Eles não invadiram o Bozo. Eles chegaram, gostaram, compraram, venderam e eles construíram. Então aí. Né? Tá muito bom isso. Muito e, a, bom. e a vida do senhor, como é que é? Como é que é a velhice aqui em Búzo? A ver eu não posso explicar ao senhor, porque eu não me acho velho, eu não me acho velho, parei sim de trabalhar, de viajar, de pescar, porque tudo enjoa, né? tudo tem um dia que enjoa aquilo ali. Então eu me aposentei e parei de pescar, parei de tudo, parei de tudo, que eu acho que o salário que eu ganho não dá suficiente para mim, para mim viver com a família. Agora o bom é ficar conversando com os amigos aqui, né? É, agora o bom é eu chego aqui ó, de manhã cedo, aí me encontro com os amigos, bato papo, começo a conversar, um ri pra lá, outro sorri pra cá, e tá uma maravilha. Isso que é o importante. Mas só me dizendo que lá em Búzios e aqui em Manguinhos, tem uma diferença entre Búzios e Manguinhos? Não, não tem diferença nenhuma mais. Não tem diferença nenhuma, tanto Búzios como Manguinhos é são do é um, é tudo um município só mas como é que era antes antes tinha ah porque eu moro lá em Buso aí você mora no Manguin sei o que Buso é melhor do que manguins era é, era sim Buso era melhor do que Manguinho, era mais falado era mais procurado né mas agora não agora tá tudo igual e a Raso o que, que era Raso <risos> Meu Deus do céu, não fala não Que para andar na Rasa só podia andar de cavalo mesmo Agora não, agora a Rasa é uma cidade Uma cidade bonita, não falta nada lá na Rasa É uma cidade também que não falta nada Tem, tem seu posto médico, tem os mercados Não falta nada ali E o, como é que é a história de Saco de Fora? <risos> Saco de fora é um problema que que eu acho que ele, que ele nunca existiu